Você aí, menino do outro lado, quer aprender como deixar o seu rosto lisinho, sem nenhuma marca de expressão e deixar muito mais agradável visualmente? Então esse vídeo é pra você, confere aí! do outro lado, tudo beleza? Eu sou Otávio Sage e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Esse vídeo é um vídeo que eu venho pensando em fazer há algum tempo devido a alguns pedidos que eu tô recebendo na minha fanpage do canal lá no Facebook, que são meninos cosplayers que querem saber como fazer a base de rosto, deixar o rosto mais marcado, deixar o rosto mais bonito, sem nenhuma imperfeição nem nada, para que o cosplay acabe ficando mais aparentado e muito mais legal. Bom, eu decidi mostrar pra vocês então como eu faço a minha pele Essa pele ela serve tanto pra pessoas que querem fazer cosplay Tanto quanto pra pessoas que querem sair no dia a dia Não vão olhar pra sua cara e falar Meu Deus, ele está cheio de maquiagem Deixando o rosto mais homogêneo Sem ter aquelas cores misturadas e avermelhadas De um jeito que fique natural E você fique com o rosto bonitinho, com o rosto certinho Sem nenhuma imperfeição nem nada E acabe ressaltando as coisas que você tem de bonito no seu rosto então, se você quer saber como fazer essa maquiagem, bora lá! Para dar início, com uma base da cor exata da minha pele, eu cubro a minha testa, áreas abaixo dos olhos e parte das minhas bochechas. Usando uma base, três tons mais claro, eu cubro o centro da minha testa, linha do nariz, olheiras, cubro também a parte de cima entre os meus lábios e meu nariz, bochechas e meu queixo. Com uma base 3 tons acima da minha pele, eu cubro as laterais das minhas bochechas, laterais do meu nariz, contorno abaixo do meu rosto e as laterais da minha testa. Agora que eu tô parecendo um índio pintado pra guerra, com uma esponja macia, eu começo a misturar as camadas da base suavemente. When the eu puxo um contorno da base marrom para baixo do meu queixo E com uma base iluminadora eu realço o centro do meu nariz, testas e o canto dos meus olhos lúcido. Eu selo toda a maquiagem pra ela não ficar escorrendo depois. Com uma sombra marrom um tom acima da minha pele, eu acentuo a lateral do meu nariz. When the Baby it could be too, late. Baby, it might be too late. Se você tiver a sobrancelha falhada, use a mesma sombra para realçar um pouco mais a profundidade dela. Eu acho o lápis de sobrancelha muito forte para menino. Fica meio forçado, meio estranho. E para deixar ainda mais kawaii, eu uso lentes de contato do Alii, que você pode encontrar facilmente na loja Tracy em Wonderland. Você aí do outro lado que pediu a maquiagem, eu realmente espero que você tenha gostado E você que não pediu a maquiagem que assistiu, eu espero também que você tenha gostado Dia 25 de fevereiro foi um ano do nosso canal Então eu trouxe pra vocês... Junto com a Price, uma promoção incrível Porque vocês merecem, por terem me proporcionado grandes momentos Então vocês vão estar concorrendo a um par de lente de contato Uma caneta exclusiva do canal Um desenho meu que eu vou fazer especialmente pra você E ainda vou gravar aqui pra você mostrar pros seus amigos Que foi feito, tipo, maneiramente E com certeza uma carta minha com minha letra horrível Mas pra gente conversar e ficar um pouco mais perto Pra participar é muito simples Basta você entrar lá na competição do canal E descobrir certinho como funciona Então eu espero que você vá lá agora eu tô esperando. Eu ainda tô esperando. Já foi? Não Não vai. Você vai perder cara. Não se esqueça de curtir a o canal, me seguir no Instagram e me seguir no Twitter. Você que não é inscrito ainda, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like maroto aqui embaixo. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Falou. Leia algumas... Alô, alô, alô,